Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, spoiler, estou gravando no dia anterior, essa esse leitura compartilhada de hoje é gravada, porque nesse exato momento se o senhor nos permitiu, estamos na cidade de Córdoba, pegando a documentação é, dos nossos filhos, Eu sou muito grato a Deus, pelos nossos mantenedores, pelos nossos amigos e amigas que sempre ofertam. Ontem, é, você, se você se lembra, se você estava aqui, numa leitura compartilhada, lembra que nós fizemos um pedido de oração em relação a isso, o Senhor nos atendeu, enviou, enviou gente querida, gente que a gente ama, gente que, a gente que tem cooperado com a gente ao longo de todos esses anos, nós estamos aqui na Espanha e sempre, sempre que precisamos, Está aqui nos ajudando. Muito obrigado pelas suas orações. Obrigado de coração mesmo. sua é leitura compartilhada. Oração do dia. E quem rouba, mata e destrói? O diabo? Pastores e. Pastores, mercenários? Ou ambos? Ou ambos. <risos> ai ai vamos lá em sua é leitura compartilhada seja muito bem vindo se você ainda não se inscreveu se inscreva se você ainda não curtiu o canal curta e se você ainda não fez um comentário faça um comentário como é que você pode fazer como é que você ajuda a gente você vai por exemplo depois que termine, terminar esse vídeo você não se esqueça você vai lá e deixe um comentário ou curta o vídeo que isso vai ajudar o YouTube a encontrar outras pessoas que, como eu, como você, também gostam de leitura bíblica e também de oração. Se você ainda não assinou o nosso canal, se você ainda não assinou a nossa lista, aliás, de distribuição de estudos bíblicos, assine o quanto antes, porque nós temos muito material produzido. E quanto custa? De graça. Ah, de graça? De graça. Não vai cobrar nada. Nada. 0800 free. De graça. É só você mandar um oi no link da descrição do vídeo ou no perfil. Ah, e se você quer assumir o controle do seu feed, controle daquilo que você vê, os locais onde você vê, você tem que ter uma conta no Telegram. O Telegram te dá essa liberdade. Não só é uma ferramenta de comunicação, como também é uma ferramenta que agrega muitos valores. Você pode ouvir podcasts, você pode é, assistir vídeos, você pode subir arquivos, você pode ler livros, você pode ouvir livros. Então, é muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. E se você quiser, você inclui, inclusive, olha só, olha só, assinar o nosso canal no Telegram e ver com exclusividade ou alguns temas, alguns trechos, alguns, alguns produtos, né, alguns produtos que a gente faz aqui de forma exclusiva para o Telegram. Mas você também pode receber na sua casa. Uh, você pode receber na sua casa. Como? Não vou mandar para sua casa. Você pode assistir a partir da sua casa os conteúdos que nós temos colocado lá também. Vamos à leitura compartilhada de hoje. Vamos à leitura compartilhada de hoje. Vamos lá, vamos lá Eu estou aqui sem saber quantos minutos nós já temos de gravação Porque eu não encontrei Ah, já achei que temos aqui três minutos de gravação Vamos lá João capítulo 10, do verso 1 ao verso 21 Eu lhes digo a verdade Quem entra no curral das ovelhas escondidas por sobre a cerca Em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o um desconhecido, antes fugirão dele, pois reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu Sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz satisfaz Puxa vida <risos> é sério isso? poxa vida eu vim para lhes dar vida uma vida plena que satisfaz vamos seguindo eu sou o bom pastor, o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um, lobo, vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e não é seu pastor. Então o lobo ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece, eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para torná-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Foi isso que meu Pai me ordenou. Amém. Quando Jesus disse essas coisas... As opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônios e está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído de demônios. Pode, pode um demônio abrir olhos, os olhos dos cegos? Essa é a leitura compartilhada, a oração do dia. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nome do Senhor Jesus. Também deixa aí já o seu joinha, o WhatsApp. Também você pode assinar a nossa lista do WhatsApp e receber o material. Eu não sou aquele cara que está mandando material todo dia, cinco, seis vezes. Não, no máximo, três vezes por semana. Eu estou mandando material exclusivo na nossa lista. No Telegram também você pode assinar o nosso canal ou participar do nosso PG, nosso pequeno grupo de estudos bíblicos que ocorrem todos os sábados às 16 horas. É isso. Eu sou o Guilherme Bourjac. Seja muito bem-vindo à Leitura Compartilhada que ocorre aqui de segunda a a, sábado, às, a segunda sábado às 7 horas da manhã, aos domingos às 9, e na segunda-feira nós temos a nossa versão dupla, é, a nossa dose dupla do leitura compartilhada no Instagram. Hoje, infelizmente, nós não, nós não teremos o um Instagram. Hoje, infelizmente, porque exatamente na hora em que eu vou estar, que abriria a live as, as, a, no Instagram, eu vou estar é, sendo atendido, porque é o horário da minha agenda na, na estrangeria, na imigração aqui, ok? Então vamos ao entendimento, tentar compreender da parte de Deus o que ele espera. Quem rouba, quem mata e quem destrói é o diabo. O diabo faz isso também, mas ele não faz isso sozinho. Ele utiliza muitos artifícios e um dos artifícios que ele utiliza são membros das nossas comunidades de fé. Muitas vezes o ladrão que rouba a pessoa que mata, a pessoa que destrói, ela está sentada ao seu lado no culto. Muitas vezes no púlpito pregando. Outras vezes é a pessoa que liderou você numa pequena célula, uma célula ou num grupo. É a pessoa que roubou seu tempo, roubou seu dinheiro, destruiu sua reputação, destruiu seus sonhos e muitas vezes destruiu até a sua própria saúde. Quantas pessoas são mutiladas, arrebentadas, e destruídas por conta da igreja, por conta da religião, por gente de igreja, não por conta da igreja, por gente de igreja, lobos disfarçados de cordeiro. Gente que, em nome de Jesus, massacra, abusa, retira direitos, impõe situações ridículas, expõe famílias a situações ridículas, roubam o dinheiro delas, roubam o tempo, roubam a saúde, massa, Quantas vezes? Quantas vezes eu não atendi aqui na nossa lista do WhatsApp pessoas que vieram e disseram, poxa Burjo, obrigado pelo tempo que você está disponível para a gente, eu tenho uma história para te contar. E as histórias, elas se repetem, se repetem, se repetem, não uma vez, muitas vezes. Líderes que abusaram do, da confiança, Abrir, é, pessoas que abriram suas vidas, abriram não somente suas vidas, mas abriram seus bolsos, empresários, empresárias. Gente que deixou que a liderança das comunidades, de as lideranças, suas lideranças à época, abusassem economicamente, fisicamente e emocionalmente delas. O resultado disso é que algumas delas foram devoradas pelo lobo. É... Porque, assim como na parábola que Jesus contou, que o ladrão, ele, não, ele vem para matar, roubar e destruir, mas também tem um empregado que não está nem aí quando as ovelhas estão passando por algum tipo de perigo do lobo. E aí, essas pessoas foram destruídas e tiveram seus sonhos arrebentados e hoje elas foram devoradas pelo lobo caminho longe do Senhor estão distantes de Deus outros é, foram para o lado extremo da situação ou seja alguns até se tornaram ateus outras pessoas se tornaram céticas cínicas e abandonaram a fé eu não sei há quantas anos a sua relação com Deus a quantas anos a sua relação com o Espírito Santo e a quantas anos a sua relação com a Igreja mas muito cuidado e aqui eu tinha eu tinha um certo pudor é, até um tempo atrás, em dizer, olha, tente conversar com o seu pastor, chame a atenção do seu líder, é, olha, cuidado, mas hoje, hoje a situação se tornou-se in, in, insustentável. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, se você está vivendo uma situação em que o líder da sua comunidade é um abusador, é uma pessoa que não se submete a ninguém, é, ele... Ele tem a última palavra sempre, ele não se submete a um conselho, ele não se submete a um conselho de pastores, ele não se submete a um conselho de nada. Saia daí, não compactue com isso, saia daí. Você está saindo de uma igreja local, você não está saindo do reino de Deus. Não existe essa coisa da cobertura espiritual, a cobertura dessa igreja, eu não posso ir para outra. Meu irmão, pode, encontre uma comunidade de fé onde se professa o Cristo Único Suficiente Salvador e o líder seja um lavador de pés e não uma pessoa que está é, fazendo de outras pessoas trampolim para sua vida. Há casos de abuso sexual, há casos de abuso moral, há, há casos de, é, de abuso financeiro e econômico que, que são acobertados pelas comunidades e são acobertados até por você que ainda insiste em ficar nesse lugar. Então, Saia em nome de Jesus, saia daí em nome de Jesus, isso não é lugar para você ficar, avise, alerte as pessoas que existe denuncie, denuncie o abusador, denuncie esse picareta, em nome de Jesus, faça um favor ao reino de Deus, porque essas pessoas que estão, que estão listadas inclusive no livro de Judas, essas pessoas são perigosas, são muito perigosas para o reino. Porque essas pessoas são muito perigosas para o reino. São perigosas para a sua vida, perigosa para a vida dos irmãos que estão sob a tutela dela e que ela se tornou dona delas. Então, não compactue com isso. É possível que nem o diabo esteja matando, nem roubando, nem destruindo na sua comunidade de fé. Só esse pastor picareto essa pastora picareta que está terminando com o trabalho. Então, em nome do Cristo, em nome do Cristo. Saia o quanto antes. Amém? Há situações em que a gente acha que deve proteger a imagem da igreja porque a gente não vai denunciar o pastor, não vai denunciar esse ladrão, não vai denunciar essa bandida, porque a gente quer guardar o bom nome do evangelho. Não faça isso. Não faça isso. Denuncie. Há meios de, de se cuidar desse irmão admoestando, mas se ele não submete a ninguém, a nenhum conselho ele apronta e logo ele está assumindo de novo o púlpito, ninguém consegue frear a ação desse cidadão ou dessa cidadã é, denuncie, é necessário primeiro denunciar, se é crime, se ele cometeu crime, denuncie, denuncie ah, mas pastor e aí, depois de feita a denúncia e depois ele estiver correndo o processo, vai lá, leva bolacha para ele, visita na cadeia, faz o serviço de capelania, mas denuncie não, não passe pano, por favor, não passe pano. Eu sei que ele pode, é difícil isso, é complicado, é muito difícil, é muito complicado. A gente tende a dar uma segunda oportunidade. A gente é o povo do perdão, a gente é o povo da tolerância, mas irmãos e irmãs, tem limite, tem limite, tem limite, principalmente para aqueles que estoquem dinheiro dos irmãos e das irmãs. E para aqueles que são abusadores físicos de pessoas. Aqueles que abusam emocionalmente de pessoas. Talvez você consiga superar facilmente. Mas qual o dano que é causado em outra pessoa e ela não consegue superar? Você compactua com isso. Então esse texto não está falando. Ele não fala que o diabo é o ladrão. Ele está falando que os fariseus são ladrões que matam. Que roubam e que destroem as ovelhas de Deus O diabo faz isso Mas ele não faz sozinho Esse foi o Leitura compartilhada de hoje Muito obrigado pela sua atenção E se você ainda não assinou o que a gente tem aqui Sempre há, é esse lá de cara Assine nossa lista Assine o nosso, nosso canal no Telegram daqui, aqui, do lado, aqui do lado Assine o nosso canal no Telegram E a gente se vê amanhã Se você é, costuma assistir no no Youtube depois vai para o Instagram hoje a gente não tem o Leitura compartilhada no Instagram Deus te abençoe, a gente se vê amanhã se o Senhor nos permitir, ore por mim ore pela minha família, não se esqueça que tem um missionário aqui na Espanha sou eu, outros missionários aqui na Espanha tanto outros, que precisam muito da sua oferta e da sua oração Deus te abençoe